Os Atendidos nos últimos anos uh, tiveram um grande desafio de se renovar, tanto pelo custo de produção que está cada vez mais alto, pelo mercado cada vez mais exigente e a pandemia veio como um novo desafio ao dia a dia do agricultor. No vídeo de hoje a gente vai mostrar para o agricultor como ele pode ter um atendimento do Sebrae e qual o resultado que ele pode ter, com alguns exemplos práticos. Música propriedade nós trabalhamos com pecuária de leite, né? produzimos queijo, requeijão, doce de leite. Né? Dia 3 de março, para ser mais preciso, eu, eu pedi demissão do meu serviço. Né? Para minha surpresa, dia 9 ou 10 de, de março saiu aquele decreto do, do governador do estado que era para fechar todos os comércios. Aí fechou tudo isso daí, per, perdemos já uns 70% do, do comércio que a gente tinha. Né? Tivemos que arrumar uma alternativa para... Escoar essa produção, porque a vaca não para de produzir, ela não quer saber se tem coronavírus ou não, ela vai produzir leite. A orientação do próprio Marcelo pelo Sebrae, né? A questão do delivery, né? Já que as pessoas não podem sair para ir consumir um estabelecimento, vamos entregar os produtos direto na casa das pessoas. Outro segmento que a gente fez também foi uma parceria com outro produtor daqui da região, né? O Eduardo, que é do Bencaipira. Nós fizemos uma parceria para que ele também, junto com as entregas deles, vendesse meus produtos também, né? Depois que teve é, esse evento do, da pandemia e que nós começamos a desenvolver o delivery e essa parceria, houve um aumento de 300% nas vendas, entendeu? Isso daí é, é fato. Aqui na nossa propriedade a gente produz ovo caipira, né, que são das aves criadas em sistema caipira. A gente tem em média umas 1.100 galinhas. A gente vendia o produto em emporios, então a gente tinha pouco acesso ao cliente direto. Quando veio a pandemia eles fecharam. né Então a gente teve uma queda de uns 70% na saída dos nossos, dos nossos ovos. E a gente começou a optar por, por, por entregar para eles, né, para os clientes diretos. aí e aí quando a gente levava os ovos as pessoas perguntavam, mas você também vende alface, também vende tomate, alguma hortaliça, né, perguntavam. E a gente começou a ver que existia essa demanda e a gente começou a buscar para fazer essa revenda, né. A nossa maior dificuldade nessa transição, né, de vender para o comércio e vender para o cliente direto foi estruturar todo o delivery. Tem aqui perto da gente o Keller, que é o produtor de queijos e doces, que acho que foi o nosso primeiro grande parceiro, assim. E isso é bom pra gente, porque as pessoas chegam até o Bem Caipira querendo várias coisas que a gente não produz. E é bom pra eles também, porque eles chegam, apesar de chegarem através da gente, eles chegam através da gente pra ter acesso ao produto dele, né? Então a marca dele também fica em evidência. A minha dica pra quem tá vendo esse vídeo é procurar pelo Sebrae que tiver mais perto de você e pedir orientação sobre qualquer coisa, porque eu já pensei muitas vezes que o Sebrae não teria respostas pra aquele problema. Mas sempre tinha uma indicação, tipo... Não necessariamente a resposta propriamente dita, mas olha, procura o fulano, procura o ciclano, faz esse curso, faz isso daqui que, que você consegue. Então a orientação por onde traçar o caminho foi acho que o, o principal que o Sebrae trouxe para gente. Com a pandemia, a maior dificuldade da gente foi a ração. A gente teve uma dificuldade muito grande. Até teve uns meses que a gente passou muito apertado porque não achava milho. A demanda de milho caiu muito. O Sebrae veio, agregou valores, a gente, através do Marcelo, a gente reuniu, se reuniu, fez esse grupo de produtor e em três meses, cara, foi uma coisa assim muito gratificante, leite de 1,38 em 1,40, em três meses, foi assim, salto de 20, 30 centavos, foi de 1,40 para 1,70, de 1,70 para 1,90, em três meses, de 1,90 para 2,25, livre. E foi muito bom por causa disso. Hoje a gente demanda aqui na cidade, todo mundo fica esperando a gente fechar o leite para os produtores, para os outros produtores procurar o cima deles para saber quanto que vai, se eles vão chegar no preço da gente, ou vai pagar perto. Então isso é muito gratificante, que a gente acaba ajudando a cidade inteira. Isso é uma coisa muito gratificante. O Sebrae veio para agregar tudo isso aí. Procurem o Sebrae. Procurem porque é mais informação. E sabe, foi através deles que a gente conseguiu, que a gente... Conseguiu montar esse grupinho aí e melhorar bastante a vida dos produtores, acho que daqui de Sabino.